Galera, Renato na área Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo De container, galera E hoje chegou o grande dia Da gente capturar um dos ladrões Do container Como vai funcionar isso? Mano, eu já tentei diversas formas Já usei o guile, né? Coloca aí, editor. Eu usei o guile, uma roupa de camuflagem Olha o que aconteceu Bom, é, Então chegou a hora, só bora O Eric vai me posicionar ali no container E bora... Ai, caralho, tô descalço E bora que... Eu já tô começando a ouvir Uma no lago, mano tem alguém no lago. Daí é que eles vêm. Acho que né? eles vão vir de barquinho. Só pelo barulho, fi. Tô vindo remos. Ó, e desse jeito aí, ó. Daqui, mano. Parece um monte de mato, de pedaço de galho. Já era, né, Fechou, filho. Certeza? Só deixa eu só... minha mão ó. então. Galera, então eu tô aqui. Tá um breu, porque é o que eu consigo ver. Mas eu tô na porta do container, moleque. Seja o que Deus quiser. Eu tenho que só tentar agarrar um, moleque. Mano, acho que os caras tá vindo, hein, cara. A luz do lago acendeu, velho. Olha lá. Mano, eles estão em quatro pessoas. Não é três. Olha lá, Eric, tão em quatro, mano. Ué, quem será que é? Não, não, peraí, peraí, peraí. peraí. Espera, espera, espera. Domina! Ah! Menina. Ah! Olha lá, eu já fiquei em cima do container, igual vocês falou Não deu certo também. Coloca aí, editor. E o Márcio vai subir lá em cima. Uhum. Ela vai ficar agora em cima do container, mano. porque eu já tentei de tudo, tá ligado? Ela vai ficar em cima do container, não vai esperar eles virem. E aí, pai... E aí, nós vamos estar em cima aqui. Pra que eles começar a tentar abrir o cadeado? Cadê, né, Marcio? Tá ligado, né? Eu e o Márcio, vai dar a voz de prisão para eles. E, mano, como ela vai estar do lado. O Márcio vai dar a voz de prisão, né? Isso. É, Marcio, seja bem <risos> bravo, tá, Márcio? É, é bravo. Vai e aí. Vai, eles vai. não vão se mexer. Vai, filho da. Vai, caralho. Já aí, se né, rendeu. Eles. Se estiver com arma, você pode disparar. olha lá. Ligou, ligou as luzes, ligou as luzes. Ligou as luzes, ligou a luz. Caralho, abaixa, abaixa, abaixa, abaixa. Deixa eu aqui, deixa eu chegar aqui. Caralho, velho, tô morrendo de medo, Marcio. Três, é 3, 3, 2, 1, vai, vai, vai, vai na vai, vai. cabeça, vai, vai, vai, vai, vai tomar, Parou. não, não, para. vai, filha da puta, para, Ai. fiquei de jet ski no lago esperando eles, coloca aí também editor, Caraca. cara, eu nunca andei de jet ski à noite, mano, primeira vez, Ai, cara, quase ele derrubou, <risos> <Eu> <risos> quase caiu na água, Aí, top, hein? Aqui, eu tô aqui no mato, ó. Aí, ó. Boa, deixa eu ver se dá pra te ver. Não, não, não dá, ó. Tem um olho aqui, ó. Eu vou tá aqui, vai que chegar jet ski. Eu vou pegar ele. Você vai surpreender eles. Vou. Se um tentar fugir, eu já, já pego. Rapaziada, tá vindo um. Tá vindo alguém jet. Mano, tá vindo alguém. Isso é um jet ski, mano. Mano do céu. Agora o Renato vai pegar esses caras, velho. Parou! Olha lá, o Marcio deu pra essa abordagem. Pega ele, mano. Correu, correu. Ah, tá fugindo. Já era. Vou pegar Vai, para Caralho, acho que deve é forte, mano Eu tô atrás, galera Várias formas, já fiquei lá em cima, fiquei sniper, já dei tiro de 12, nada funciona pra pegar esses ladrões de container, eles são muito rápidos, eu acho que eles são daqui da casa, eu tenho quase total certeza, e hoje é o seguinte, estou contando aqui com a minha equipe, Eric Metz, é nóis. que tá ajudando muito na segurança, o Márcio Robles, né mano, que o Márcio é é, ajudou muito a gente a florescer essa ideia, e também o Jota que tá aí na câmera, top!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 Entro, certo aí. aqui o eu... que é esse Mars? Sei. Não, não sabe não, mas nossa Mars, uma olhada. Você é o ladrão Mars? Ah, tá parecendo ladrão. agora, viu? Eu tenho cara de ladrão? Não. Ah, muito. <risos> é pra... não, não. O que acontece? Quando os caras abrir, abriu. Fala, baixo só, como é que os caras tá de bundo? Né? Eu vou estar tá dentro do container desse cantinho aqui, ó. Certo. Quando trai, o cara entrar eu vou dar um mata leão para não ter e coisa, não mano. Márcio, vai ficar, tá Márcio, você vai ficar aqui aquele mesmo. Você vai ficar aqui em cima. O Eric e o J vai vir lá. Beleza. Os caras, se os caras tentarem embaçar junto, mano, você já vem. Já dá rebenta. Bom. Mas ali eu vou grudar se já gruda que brudo papá pá, e nós já leva ali para perto da, da BMW do Renan. Vamos dar espancada mano, você vai nele. Focar em um cara, certo? Não, só um cara. Esquece Março o bolso. não dá para pegar todo mundo, né? Tem menos não pessoas. Dá. A gente até tentou hoje, mano, chamar outros amigos, mas mano, ninguém veio. Nós vai pegar um cara. Um, um catar ele papá pá, e nós um. vai interrogar ele ali. Chegar o momento certo, a gente vai tirar a máscara dele. Fechou. Então, galera, é o seguinte: Não. quando eu entrar lá dentro, eu vou passar umas correntes de volta, né, mano? É, quando eu entrar lá dentro, faço umas correntes de volta. Pode dizer que os caras tá... tá trancado. É, né? pode dizer que. É. Então, bora, é. então bora, bora, mano. bora, mano. Ó, então, bora. Eu vou entrar aqui dentro. Vamos fechar aqui, né? Você vai o cara aí dentro, certo? Hã? Você vai grudar o cara aqui dentro, né? É, eu vou estar aqui dentro? A é, gente entra em bolão. Fechou. Vamos lá. Ah, fechou, que medo. Mano, Jota, segura o Não, tô com a mão fora. Tô preso dentro do container com o carro aqui atrás de mim, ó. Ó o carro lá, galera, Olha aí, ó, o carro aí, ó. Então, galera, como... como... Hã? Tá chegado aí dentro? Não, tá suave. Eu tô preso mesmo? Tá preso. Tá, tá. preso, né? tá preso agora. É, tá bom, é uma corrente Marcos. que dá pra gente. Ai, né? Eu tô aqui, velho. Né? Olha lá, lá. Aqui olha lá. medo Olha o Renato. É? Vai embora. Vai entrar... Marcio, pelo amor de Deus, você é meu onde? Deixa o pai, mano. Deixa eu o pai. que você tá Vai, vai, vai. É? Bora, mano. então, ó. Seguinte. Como ele vai entrar na porta, galera, eu vou ficar. Bem nesse canto aqui, tá ligado? Bora pro ponto base, Eric. Bora, bora, fechou. Vou aqui bora. em qualquer... Vou gritando vocês. Marcos, Beleza, tá nego. Cima. Beleza. A hora que o Renato grudar, eu vai ter o grito... Pro fechou, Marcos. vai lá. Você vai estar tá na câmera lá, então ela vai enxergar. Se você não vê bora vai sair gritando. Bora, bora, bora. Já era, xa... rapaz. Então eu vou ficar aqui, quando ele eu limpar, eu, eu pego ele é, no Mata Leão. ó Vocês falam que não tem carro aqui dentro. Olha aí, ó. Ó não, pai. É um carro. Relaxa que em breve eu vou revelar que carro é esse aqui. Calma. Então bora ficar quietinho aqui. Já era, mano. Olha, eu vou apagar a lanterna, mas eu vou abrir aqui pra ver eles. Ai, galera, eu tô aqui. Tô vendo tudo. Caralho, mano, que medo, velho. Ó, galera, eu tô aqui, ó. Tô com a câmera já na, na cabeça e bora esperar os ladrões do container, moleque. Bom, rapaziada, agora é a hora, hein, Jota? É, Márcio é o Márcio, dá pra pegar o Márcio, o Márcio tá bem ali no... Lugar, o Márcio tá bem tá ali, aqui, ó, tá ó. Ó o Márcio, o Márcio. Onde o Márcio tá ali, ó? Tá ó, ali. ó rapaziada. Agora, onde o Márcio tá agora ali? Agora é só esperar a hora do bolo. Agora, filho. Agora é festa, filho. É a hora festa. O Renato tá ali dentro, deve estar tá numa fobia do caramba ali dentro, hein, é velho. Tá, Meu Deus do céu. Agora é só esperar. Olha lá, olha lá, olha lá, pra ver a luzinha da GoPro, olha lá. Tá piscando lá dentro, ó. vou pra lá. Ih, que os caras? Ah, não, não dá pra ver não, João. Não? É a do prédio, pô. Ah, é verdade, é verdade. Nossa, eu comendo na barriga. Não, não é não, não é não. E esse banco E agora é a hora, só esperar, só esperar. o tempo que precisar.